Menina filmado levitando dentro do quarto. Rosto apavorante filmado na entrada de um cômodo perto de um bebê. Captação fantasmagórica em um hospital abandonado.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 imagens registradas no Japão, uma mãe estava filmando seu filho estreando seu novo andador. Tinha tudo para ser um momento especial e inocente até que algo macabro aconteceu. A câmera acabou captando a aparição de um rosto assustador na entrada de um cômodo. A cabeça apresenta uma cor acinzentada e um olho meio esbugalhado. Parece que estamos diante de um espírito que assombra esta casa seria isso realmente um fantasma? Deixe sua opinião nos comentários. Neste vídeo, um homem decidiu explorar um hospital abandonado na Califórnia depois que ele foi informado que eventos estranhos foram vistos no local pela equipe de segurança. filmagem, um homem move sua câmera num corredor bastante iluminado e acaba registrando algo muito assustador. Ele captou uma figura estranha e obscura saindo de uma sala, mas como se não havia ninguém com ele naquele momento? Essa é uma excelente evidência de existência de fantasmas. Os... O orador ainda relatou que viu portas se batendo sozinhas como movidas por uma força sobrenatural. Estarei ao local mal assombrado... No vídeo a seguir temos a captura de um legítimo ataque de portergaz. A câmera de segurança de uma cozinha registrou vários objetos se movendo sozinhos. O rolo de papel toalha levitou diante dele. Agora a porta da dispensa abriu e fechou sozinha. Sozinha entre aspas. Pois certamente, um local está assombrado por demônios. Falando em demônio, parece que Satanás está ampliando cada vez mais o seu reino aqui na Terra. vemos o que parecem ser quatro bruxas voadoras sobre um tridente com suas vassouras. Há muitos devotos do diabo no local diante de um pentagrama invertido que remete a invocação do mal. No princípio, achei que fossem bonecos usando cordas, mas olhando mais de perto notei que não há nada que sustente as bruxas. Além disso, pela velocidade, elas não estariam girando de forma tão esparsa e já teriam embolado e travado na estrutura do tridente. As Satanás Uma mãe alemã possui um filho de 10 anos que tem sofrido com ataques de poltergeist. Ela pediu ajuda a um casal de investigadores, mas era necessário apresentar um vídeo da manifestação, algo que ela conseguiu em apenas 4 dias. Captou o próprio filho levitando dentro do quarto em plena madrugada. Como se é possível? Estaria ele sendo movido por uma energia sobrenatural? Estaria este jovem possuído pelo demônio e por conta disso teria poderes de levitar como no filme O Exorcista? Opine nos comentários. A equipe de investigadores do canal CIRUR retornou à floresta amaldiçoada localizada em Ogikarta, Indonésia. Há rumores de que quem entra neste local durante a madrugada nunca mais consegue sair, a não ser que a pessoa presente uma oferta de manjais ao demônio Kepala que guarda o local, pois comendo a oferenda ele deixa de comer os visitantes. E lá foram eles com sua macumba. <risos> Eu vou fazer um pouco um. de tempo. Eu vou fazer um pouco de tempo. Você vai fazer um pouco de tempo. Você vai fazer um pouco de tempo. Você vai fazer de tempo. Você vai fazer um este é o momento em que o demônio se manifesta para se alimentar. De, de, de. Misteriosamente, o demônio sumiu no meio do mato e nunca mais foi visto. Em seguida eles decidiram que seria mais seguro deixar o local enquanto há tempo. De acordo com o canal Serô, no dia seguinte eles retornaram ao local e perceberam que alguma coisa havia devorado a oferta.